Nossa, eu não sei muito bem o que aconteceu, eu, eu tive uns pesadelos essa noite, foi muito estranho, tinha um cara que parecia comigo, ele era estranho, foi um sonho muito caótico, bom, de qualquer forma, os pesadelos são apenas coisas que estão dentro da nossa cabeça, contanto que não sai de lá, tá tudo certo, aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Estamos em mais um dia aqui, em utopia, com pássaros cantando, e é um dia bonito, é um dia lindo, eu acho que tem muitas coisas boas pra acontecer hoje, não é não, passarinho? <risos> Ele, ele, ele anda enquanto ele tá voando Bom, de qualquer forma, passar essa primeira noite aqui na floresta não foi muito bom Eu quero ter uma casa E eu acho que aqui é um local bom pra ter uma casa Então hoje eu quero focar o meu dia nisso Querendo ou não, isso é tudo que a gente tem até agora E essas aqui são as nossas ferramentas Isso não tá nem um pouco satisfatório Tá horrível na realidade A gente acabou de chegar aqui e eu... Eu não quero correr perigo Ainda mais depois desses pesadelos Como o meu plano é ter uma casa e um local pra viver Pra começar a prosperar aqui nessa cidade Seria ótimo eu ter itens melhores para poder pegar as coisas para minha casa. Querendo ou não, a cidade é para lá, como vocês podem ver pelo círculo de pedra. Então eu vou começar indo para o lado oposto, ver o que a gente acha por aqui, querendo ou não. E vamos ver o que a gente pode fazer para ficar mais forte. O que é isso? Um bloco de ouro, mas nada. Interessante. Ó, oh, já ali a gente pode ver um tipo de castelo, eu diria. Vamos dar uma olhada no que tem lá? Tá. Me parece um castelo normal, moça. Olha aqui no local. O que aconteceu com ele para ele estar tá assim? Bom, deixa eu subir aqui no topo do castelo. E não, não tem nada aqui. Tá, vamos para lá então. Vamos ver o que a gente acha. Uf. Nossa! Quase que eu caio no chão. Eu vou tomar mais cuidado quando eu for me arriscar para fazer esse tipo de coisa. Por que tem tantas pedras nesse lago? Quer saber, essa floresta é meio estranha. Eu acho que eu vou dormir. Acho que eu vou dormir e vou tentar explorar de dia. Pronto, vamos dormir. Meu Deus, de novo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Vamos sair daqui logo. Tá, aqui estamos no local mais vivo e aqui tem um castelinho. Vamos ver se aqui tem alguma coisa útil para nós. Eu já consigo escutar bastante barulho de coruja aqui. Uh, dá licença. Alô, Ó, tem uma entrada aqui para baixo subindo aqui. Não tem nada. Ó. Tem um baú com um livro Lealdade 3 e Julgamento 4. Isso pode ser útil. Nossa, aqui é um local bem bonito, aliás. Bom, vamos explorar lá embaixo. Parece que tem alguma coisa. O único problema é que aqui é extremamente escuro e não tem nada. Tá, vamos sair daqui antes que a gente se envolva num problema. A gente ainda tá muito fraco para fazer esse tipo de coisa. Por agora eu vou pegar madeira e vou tentar achar uma caverna ou algo do tipo pra gente conseguir recursos básicos pra gente melhorar. Ó, oh, aqui tem uma caverninha boa. A gente pode utilizar aqui. O que é isso aqui? Cobre. Será que eu levo? Ah, vou levar. Querendo ou não, a gente nunca sabe se vai ter utilidade ou não. Então vale a pena levar esse tipo de coisa. Aqui também temos minério de estanho e aqui o nosso amado ferro. Eita, quase foi sufocado aqui. O ideal seria a gente conseguir achar carvão também, né? Opa, para aqueles que, aqueles que tem encantado. Cuidado, calma. Tá, ele estava bem forte. Bom, um carvão aqui. Não, mas pelo menos tem um pouquinho de ferro. Acho que isso daqui é carvão. boa carvão, vamos fazer uma tocha. Pronto, finalmente podemos enxergar. Meu Deus do céu, olha quanto carvão. Isso é ótimo. Agora sim a gente vai poder fazer muita evolução e fazer vários itens fortes para a gente poder finalmente desenvolver a nossa casa. Mano, que carvãozinho bonito, né? Já pegamos um montão por falar um montão todo dia que a gente ganhar mil inscritos aqui no canal para ficar um montão da hora. Eu vou postar dois vídeos no dia, então se inscrevam agora e mandem para algum amigo e vim aqui se inscrever também. Ó, Já conseguimos mais ferro também a gente já tem uma quantidade considerável de recursos. Vamos para casa e vamos cuidar deles para a gente começar a ter armadura e ferramentas e tudo mais. Mais. E a partir daí a gente dá os próximos passos, né? Não, não? E olha só, a gente já até tá esquentando nossos ferros e com isso a gente vai poder ter as ferramentas básicas e quem sabe se precisar até alguma armadura. Vamos começar fazendo o machado e a picareta. Essas duas que a gente tem é muito ruim. Aí ah, com o resto aqui, depois a gente vê. Por agora, eu tava querendo voltar para a cidade porque eu soube que nela tem aquela loja que vende blocos. Então a minha ideia era saber que tipo de bloco vende lá, se tem alguma coisa útil pra minha casa e também perguntar pro povo da cidade aonde eu posso encontrar madeira de bétola Porque a minha casa vai utilizar madeira de bétula. E querendo ou não, eu só achei essas árvores estranhas. Para lá tem algumas de pinheiro, mas eu não vi bétula até agora. Fora que depois daquelas duas noites tendo um pesadelo, eu encontrar alguma pessoa real ia ser é bom, né? Ó, cheguei na cidade e aparentemente tem uma loja chamada ali, ó, DJ Construtora, Blocos, Decorações e Construções. Tem o Drew Jonathan. Eu acho que com ela a gente pode conseguir tudo que a gente precisa para fazer a nossa casa, ou pelo menos informação. E olha, ah, tem dois funcionários ali já, vamos conversar com eles. Opa, boa tarde. Prazer. Oi. Opa, boa Boa tarde. Então, prazer, eu sou o Lajota. Lajota? Legal, nome estranho, roupa diferente. Mas era isso. E o seu nome? nome? House? House, é. House cara. Sim, então, House, é mudando de assunto, eu queria hum. saber aonde tem árvore de Bétula. Queria comprar alguns packs de Diorito e Andesito. Quanto que fica? Sabe me dizer? É. Você queria comprar. Você tá querendo comprar. Madeira, pelo visto, né? Não, não, a madeira eu quero a localização. Eu quero pra eu mesmo pegar, mas eu quero comprar de e um Como que funciona? Ah, mas, cara, eu acho que eu não posso te ajudar, não, cara. Eu sou novo no bairro e eu nem trabalho nessa loja. Acho que você Ah, deve Tu aqui. não trabalha aqui? Não, trabalho não. Eu ah. vi, eu, eu tava passando aqui, achei engraçado e vim ah. ver o que que vendia. É, é que a, a sua roupa é da cor do carpete. Eu achei que era uniforme, foi mal. Ah, tá, tá. Não, mas, ó, eu não trabalho aqui, não. Mas que é... Caraca. Calma aí, calma aí, cara, calma. Pô, você, você tá, tá... doendo muito, velho. Está tá doendo? Você tá bem? Muito. Tá. tá... Você... Você... Quer que, que é que é um sanduíche de frango? Caramba, o que que tá acontecendo? Calma. Toma, pega o sanduíche. Calma, cara. Você tá bem? É. House? house? Eu não sei o que tá acontecendo. A roupa. Os house? olhos. Acorda, acorda, House. Tá tudo bem? Cara, é... Desculpa, oh. eu, eu não trabalho. Oh, moço, aqui, ajuda meu. aqui. Ele não tá Esse bem, aqui, moço. Ajuda aqui. O rapaz aqui talvez te ajude, cara. Eu tenho que ir. Desculpa, viu? Foi um prazer te conhecer lá, Jota. Meu Deus do tá. que dor de cabeça é essa? Tá bom. Uhum. Nossa. Cara, doido. Bom, ele não trabalha aqui, né? Então, bom, de qualquer forma. Uh, Oi, tudo bom? Meu nome é Lajota, você trabalha aqui? Oi, eu sou o Jonathan, irmão do Drill. Jonathan, eu queria saber aonde eu posso conseguir árvore de bétula. Você sabe me dizer? Basta seguir atrás do banco, uns 500 blocos. Tá, beleza. Uh, eu queria saber também para comprar alguns blocos. Como que funciona? Vendemos todos os blocos de construção. Passa aqui depois e nos falamos melhor. Beleza, Jonathan. Tamo junto, mano. Ai, doideira, né, gente? Bom, atrás do banco, né? que é o banco. Vamos seguir em linha reta aqui. Vamos achar nossas madeiras de bétula e... Né? Cada coisa que acontece. Ainda tô um pouco na dúvida. Eu conhecia aquele cara? Não, né? Não, eu não conhecia o House. Será que ele me conhecia? Se bem que não, né? Ele falou que minha superzinha era estranha. Bom, vamos esquecer isso, né? Querendo a gente tem nossas coisas para fazer. Ah! Então aqui tá você, né? Achamos. Quem diria que ele... Ô, oh, o Jonathan é parceiro, né? Ele mandou as informações verídicas pra gente. Por um segundo eu achei que ele ia tá mentindo pra gente só falar. Ah, não achei dele. Ah, então eu vendo, sei lá o que, um dinheiro, sabe? Mas não, ele era honesto. Eu vou passar lá, e vou comprar um pouco de, de ou Andesito ou diorito, né? Eu vou sem procurar o que eu não achava comprar com ele, porque, mano, gente boa, ele gostei. Eu sei que eu não conheço muito bem ele, mas eu vou falar na boa. Eu seria amigo dele. Se ele precisasse de ajuda com alguma coisa, com alguma pessoa, sei lá, eu ajudaria ele. Nossa, que árvore gigante. A parte boa é que tá dropando várias mudinhas Essa árvore, né? A gente pode só replantar depois perto de casa. Olha que legal, achamos já diorito também. Ah, é, então a gente vai comprar só endesito um com ele mesmo. Ó, oh, tem tá até um poço aqui. Legal. Bom, deixa eu coletar um pouco mais de madeira. E depois a gente vai pegar esses dioritos e vamos encontrar ele. Ó, oh, esse daqui. Eu vou pegar esse granito aqui também. Legal, tô feliz. Ai, ai, como o é bom, né? Vale lembrar que todo vídeo que a gente ganhar mil inscritos, eu vou estar postando dois vídeos por dia aqui no canal. Então se inscreve no canal Mano Jota. E que na primeira linha da descrição tem o meu canal novo, que em breve vai estar sendo vídeo de Minecraft também, hein? Então se inscreve. Ó, oh, gente, consegui até aqui bastante bloco. Vamos lá falar com o Jonathan agora, agradecer ele também e perguntar sobre os antesis. Deve ser coisa boa. Ó, oh, tem alguém ali, vamos falar com ele. Opa! Opa, tudo bom? Ó, oh, opa, ah, que legal, velho. É. <risos> Prazer, pra eu sou e você? Prazer, meu nome é Deletinho. Deletinho? Ah, tudo bom. Posso fazer uma pergunta? D Depende. Oi, fala. Eu, eu, te... tava, eu tava indo ali no banco hoje mais cedo aí eu te vi ali, né? Meio que olhando a paisagem, assim. Eu, eu, eu quero te fazer uma pergunta. Você trabalha. No, você é professor de karatê? Certeza, pode falar. Uh, Faixa não, vermelha aí por, e tal, Ah, entendi. Por causa da minha roupa, né, minhas vestes. Não, não é professor de karatê, não? Não sei. <risos> é, é que assim, digamos que eu perdi minha memória. Ué, que não sei o... Sabe quando as pessoas perdem a memória e do nada volta tudo? Eu tô com essa esperança. Eu só tô andando por aí, vivendo a minha vida e torcendo para que eu lembre de tudo. Eu real não sei, para ser sincero. Deve ser aquela aqueles roupão de banho. Não é não, por causa que tinha uma etiqueta nele. Maior, deixa eu te falar uma coisa. É, tu conhece o House? Conheço, conheço. Eu conheci esses dias. Então é, tu é amigo dele? Como que é as coisas que eu queria perguntar uma coisa? Não, amigo assim, tipo, melhores amigos. Eu não sou não, mas ele parecia ser tranquilo. Apesar que ele tava com roupa de hospital Oi, então. Do ele, quê? Ele, eu acho que ele fugiu do hospital, porque Eu tava com o Foca, o Foca eu conheço, o Foca é amigo meu Foca? Não, não conheço É, é um, é um morador aqui da cidade, eu tava com Foca Ali, a gente foi explorar o, o, o, a delegacia E o House, ele, ele veio do hospital Com roupa de, daquelas roupas de, de maca, sabe, de ficar internado Alguns minutos atrás eu conheci o House, lá na loja De blocos, eu tava conversando com ele, achei que ele Trabalhava lá, porque ele tem uma roupa igual o carpete Do chão, né, a gente foi conversando e do nada Ele começou, eu vou, eu vou tentar imitar, tá bom Ele falou assim, ó, ah, eu tô com dor de cabeça, blá blá blá blá, blá Ah, eu preciso ir embora, e começou Aí. do nada, assim. E eu achei que ele era louco. Meu bom. Deus do céu, eu achei que ele tá... Nossa, mano, Nossa, pode ser um perigo, velho. Cara, eu acho que não. Se ele tomar o semedinho dele e ficar controlado de forma correta, tá tudo bem. Eu só fiquei com receio, por causa que ele parecia muito irritado. Eu vou tentar conversar com ele depois de novo, mas tá. Bom, eu, eu tenho que ir, tá bom? Tchau. Be beleza, prazer, LG. Você... Tá, oh, prazer. Deixa eu um negócio aqui. Hum. Como a gente tá se conhecendo agora, se você quiser, sei lá, uma xícara de chá, algo do tipo, eu moro atrás do hospital ali, ó. Se quiser, vai lá me visitar. Ah, tá, tá bom, então. Então você é enfermeiro, né? tá. Tchau. Não sou eu só moro lá perto. Falamos com o Deletinho, né? Então fizemos amizade com ele agora. Uh, oi, Jonathan, tudo bom? Então, por incrível que parece que estava certo. Tinha tudo que você falou lá mesmo. Eu consegui pegar, consegui pegar aqui, ó. Tanto Diorito, quanto as madeiras de pétula Agora eu queria comprar Andesito, que ótimo que deu tudo certo. O Andesito sai um real o pack. Vai querer quanto? Eita, que barato. Eu vou querer três packs, por favor. Ó, Jonathan, você me ajudou um montão. Então eu vou colocar cinco aqui no caixa, ali pra você, tá bom? Provavelmente os três packs, cara. Tamo junto. E agora a gente já tem até os endesitos. Grande parte do nosso objetivo já está concluído. Deixa eu só pegar esses ferrinhos aqui também. Estava pensando no seguinte, vou fazer uma pá para poder cavar bonitinho. Até porque eu quero arrumar o terreno daqui antes de fazer nossa casa. Na real, seria uma boa. Vamos arrumar o terreno e vamos pegar o resto das coisas que faltam, porque eu quero levantar essa casa para ontem. Sério, eu quero muito essa uma para morar. E enquanto eu tava coletando recursos para fazer a nossa base, de repente isso aqui aconteceu. E aí, como é que você está, senhor Lajota? Tá bom? Opa, boa tarde, mano. O que você que faz aqui no meio do nada? Então, eu tô procurando. Um bioma de terracota Por acaso, você não sabe onde é que tem? Eu acho que tem pra lá Pra lá? Ah, mas é um chute Eu nunca fui pra lá Então eu não sei o que tem lá, não Mano, não tô gostando dessa informação, não Eu pensei que tinha, mas... Enfim, enfim Eu vou continuar mano, a minha tá, busca Peraí, peraí, peraí oh, Deixa eu falar uma coisa, Oi? assim Eu notei que você tem uma mochila toda diferenciada, né? Isso fez eu parar ah. pra pensar, mano Ô, oh, que óculos bonito, mano Como você conseguiu? Você gostou do meu óculos? Mano, ele é mó pânico <risos> oh, Tô até apontando pra ele aí, ó, assim, ó. Que óculos bonito você acredita que eu achei ele em uma caverna? O zumbi que tava com ele era estiloso, hein? Ô, isso aqui é reserva, mano. Você não tá afim de negociar, não? Negociar? Hum. Peraí, você mora em Utopia também, não mora? Eu, eu moro em Utopia, eu, te, eu tenho um sanduíche de frango, hein? Então, não, mas você tem isso aqui também, não tem? Tem carteira. Ah, tenho, tenho, mas só tem uma, não vou te dar minha carteira, não. Não, mas dentro dela tem dinheiro? Ah, <risos> uh, uh, uh, como você pode ver aqui na minha mão, não, ó. Não, né? Eu tava <risos> diferente antes. Ó, ah, então, se tu ó. quiser, eu te vendo, mano. Eu, tô, eu só tenho dois olhos mesmo, não tem como eu usar quatro óculos, então... Justo, justo. Quanto você quer nela? Hum, Eu acho que levando em consideração que eu me aventurei pra uma caverna super perigosa, dá pra gente fechar por uns 300. Cara, eu acho que 300 é muito, que tal 100? 100? Eu não sei, mas é que ele é muito estiloso, entendeu? Verdade, ó. Vamos fazer assim, já que é 100 e você tem dois óculos, vamos cortar um, que nem na matemática. Que de cortam um zero fica 10, que tal? Não. De... Levanta aí, ó. Levanta aí, ó. Mano, é que eu fiquei impressionado com a sua oferta, mano. Então, assim, ah. eu acho que. Sendo melhor, 10 tá bom, 10 tá bom. 10 tá bom? Tá bom. 10 conto então, fechou? Não, não, não. Eu quero 100. O que você é? Ó, já tá ficando de noite aqui, LG. Então, Vamos rápido. Aí, oh, eu eu tenho, vim pegar a folha aqui, você aqui não vai conseguir nada aí. 75! cinco, cara, tá dezão e como eu sou muito amigo, quinzão. Pode mandar, pode mandar quinze. Tá bom, vai, pega aí ah, teu. deixa aí, tira como é que você fica. Ah, <risos> ah, é, é, é, é óculos é aqueles óculos que fica no cabelo assim para dar aquele estilo, sabe? Ah, aqui, entendi, ó, vai segurar. Gostei, gostei. Parabéns, tchau, LG. Eu vou ah. indo nessa que eu tenho que achar o bioma, viu? É pra lá mesmo? Pra lá, pra lá. Tchau, é, tchau, tá bom, valeu. Ó, estamos esquentando algumas pedrinhas que por sinal já está terminando e eu já fiz algumas marcações básicas pra gente poder fazer a nossa base. Vai ser bem aqui. Além dessas pedras que a gente acabou de esquentar, que estava faltando, que temos bastante recurso aqui e mais alguns aqui. Eu acho que a gente vai ter tudo. No pior dos casos, eu vou ter que sair para minerar mais ferro, porque todo o ferro que eu consegui, tive que gastar em tesouras para a gente conseguir folhinhas, mas eu acho que é de boas. né? Bom, de qualquer forma, vamos tentar levantar nossa casa. Eu estou muito animado, sério. E como vocês podem ver, a nossa casa está ficando linda. Igual nossos óculos, né? Ah, tão tô, tô animado. E bom, como vocês podem ver, a nossa casa ficou linda e eu amei. Eu tomei liberdade pra colocar uma florzinha aqui para dar uma agregada. Eu acho que ficou maneiro, hein? Eu tenho muitas coisas que eu quero mexer ainda mais. A nossa primeira casa pra gente poder morar aqui na cidade de Tupi e começar a fazer as coisas já tá incrível. Ó, eu, eu coloquei uma escadinha aqui porque eu ainda não fiz nenhum elevador mas Vai ter um elevador depois que vai levar a gente aqui para cima. No qual tem um localzinho para fazer um quarto com uma varandinha. Acesso para outra varanda com uma vista incrível. E também acesso à última varanda. A nossa casa ficou fenomenal. Eu tô muito animado. E agora eu quero fazer... Fazer novas coisas, como melhorar os meus equipamentos para minha sobrevivência aqui na cidade e também ficar mais forte. E também seria uma boa trazer as coisas de lá aqui para dentro.